Hoje conversando sobre o programa de danças tradicionais gaúchas... Uma extensão muito conhecida na nossa universidade... Que já atingiu patamares internacionais... Né, de, de, enfim, de divulgação do trabalho a respeito da cultura do Rio Grande do Sul... Né, um programa voltado à preservação do patrimônio histórico, cultural e material... Das danças tradicionais gaúchas... Através da formação e manutenção de um grupo representativo da universidade... Eu falo do grupo TCHE... Tradição, Cultura e Herança... Coordenado pela professora da Faculdade de Educação Física, Fisioterapia e Dança, Maria Luísa Oliveira Que está aqui conosco para falar sobre o trabalho do Grupo Che E sobre, enfim, toda essa trajetória que ele vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos Professora Maria Luísa, muito boa tarde Boa tarde Vamos começar primeiro apresentando para o público que ainda não conhece o trabalho do Grupo Che Enfim, a apresentação, os objetivos, o histórico dele, o que, é que levou vocês a criar esse grupo Bom, o um Projeto de Extensão um Grupo de Danças Tradicionais Gaúchas, TCHEURGS, que em sua sigla significa Tradição, Cultura e Herança, uh, ele existe desde 2006, uh, completou agora em 2016 10 anos, né? Uh, na verdade, já, já completamos o décimo primeiro ano, no dia primeiro de junho passado. Uh, e ele surgiu de um interesse dos estudantes, porque nós não tínhamos, nem no curso de graduação em Educação Física, uma disciplina que ensinasse as danças gaúchas. Né? Então, quando eu fui professora substituta inicialmente na universidade, e aí eu propus as atividades então, de danças gaúchas e o interesse foi muito grande, numa disciplina chamada Danças Populares. Foi do interesse dos estudantes, né, da minha disposição de iniciar o trabalho, que surgiu o projeto de extensão. É, na verdade, nós não tínhamos nada absolutamente, nem espaço para dançar, nem material nenhum Então foi muito é, do, da vontade mesmo do grupo, né, de doações nós, Durante um bom tempo até estruturar como projeto de extensão mesmo A gente fez informalmente uma ação E aí depois a gente conseguiu uh, ser, uh, ter visibilidade né, do trabalho e isso é uma longa história. Nós contamos um pouquinho dessa história no livro que lançamos agora em comemoração aos 10 anos do grupo, que chama Causos e Histórias do Grupo T, onde os, os estudantes que foram, que tiveram interesse em participar, eles registram alguns momentos vividos né, nessa história de 10 anos. Nós temos hoje uh, na trajetória do grupo, como tu mesmo disseste, algumas alguns momentos bem importantes. né? Nós realizamos, há dois anos atrás, em 2015, uma turnê internacional. Então, participamos de um festival uh, na Turquia, chamado Altim Karagöz e depois fomos à França, recebidos pela Embaixada Brasileira, na Associação Sol do Sul, que é uma associação sem fins lucrativos que existe na França, uh, bem nos moldes de um centro de tradição gaúcha nosso aqui, né? Uh, e divulga e faz uh, essa parte de divulgar a cultura gaúcha em Paris. Além disso, nós temos as, as participações dos festivais, né? tanto regionais como brasileiros e internacionais, que é uma constante na, na vida do grupo. Como é que esse público na Turquia, na França, nesse país, recebe uma dança tradicional do sul do Brasil? Como é que, como é, que é essa recepção, esse contato multicultural? Na verdade, é, é o momento mais rico que, que a gente identifica na trajetória de um grupo que ensaia semanalmente né, as danças nossas que representam o nosso estado. Porque quando nós chegamos nesse outro mundo, nesse outro lugar, nós temos uma troca riquíssima né, da, da cultura local e também dos outros países. Né. Na verdade, também a procura inicial pelo Brasil sempre é perguntando pelo samba. Então, há um estranhamento né, de como a cultura gaúcha representa o país. Mas da mesma forma, quando... É colocada a dança em palco, então há uma surpresa e um... um, um uh... É uma, agregar mesmo, né, cultural Porque tem uma semelhança muito grande com as danças europeias, né Então as pessoas se reconhecem também nessa dança Que não realmente não tem um conhecimento tão grande assim, né? é, eu pergunto justamente por isso Porque a gente tem no exterior uma ideia de música brasileira completamente diferente E vocês apresentam uma música que às vezes parece muito mais com uh, Pampa, Argentina, Uruguai, Sim. enfim Do que propriamente com a parte sudeste e nordeste do Brasil Claro, né? mas tu sabes que tem temos também aquilo de Que quanto mais longe estamos do Rio Grande do Sul mais pertencente a ele nos encontramos então nós na nossa primeira apresentação na Turquia nós tínhamos mais de mil pessoas assistindo nós encontramos um gaúcho gritando Porto Alegre no meio do público né e, e puxando uma ovação assim foi emocionante na verdade o porque número de base e é, aumenta verdade, é consideravelmente a gente encontrar isso né em outros lugares do mundo como é que a gente pode fazer atualmente para valorizar o regional sem perder de vista esse multiculturalismo que é tão próprio dos tempos atuais eu acho que, fundamentalmente, nesse espaço universitário, é, é, deve ser um start, né? Nós temos que ter aqui dentro da universidade esse espaço. Que bom que a gente consegue há dez anos fazer esse trabalho, né? Porque é fundamental que, além das estruturas organizacionais que nós temos no Estado, que preservam a tradição gaúcha, a gente traga isso para o saber acadêmico, que a gente possa pesquisar sobre isso, né? Então, a, esse projeto de extensão, ele tem um, uma ancoragem muito forte na pesquisa histórica. Então, ele não faz só a extensão, mas ele faz também a pesquisa, e isso é a retroalimentação da Universidade da Tríade da Universidade, porque também está ligado com a minha cadeira de danças populares 2, que é o ensino. Então, a, esse trabalhar, assim, muito integrado, eu acho que é o que faz com que o grupo, penso que, né, que é o que faz com que o grupo T tenha essa estrutura e consiga então então Longe. Nesses 11 anos, houve alunos de outros lugares do país? Imagino que Sim. até por uma questão de apropriação cultural dessa é, nova é, forma, né? É muito né? interessante, isso nós contamos no livro também. Nós já tivemos estudantes de vários cursos, né? Quase todos os cursos da universidade já passaram pelo nosso grupo. É, é, é bem... bom lembrar que ele é aberto para é estudantes exato. de toda a universidade. Mas não só isso. Né? Nós já tivemos estudantes, temos ainda, da Colômbia, dos Estados Unidos, do Chile, da Índia. Então, os, univers... os estudantes, quando vêm estudar na URGS, no intercâmbio, eles se interessam pela cultura local. Talvez porque a Europa dê esse valor maior também, né? Não são só os europeus, mas eles são os que mais nos procuram. Já tivemos estudantes espanhóis, né? Então, uh, isso para eles é muito vivo lá fora. Então, quando eles vêm para a universidade, eles procuram pela dança porque é, é natural deles já enxergar assim, né? Então, a troca interna também no grupo é muito grande, né? E como a gente dizia antes, ele é aberto a estudantes de toda a universidade, de qualquer curso, mas não só isso. É, tem um caráter social na ação de extensão que é muito forte e é por isso que o grupo é aberto à comunidade. Qualquer pessoa que queira dançar no grupo, não precisa ser da universidade, pode vir dançar no grupo. Nós temos uma regrinha básica para o Tchê, que é o grupo artístico, que é ter 18 a 30 anos. Depois disso, nós temos o Tchê Chiru, que é um grupo então mais voltado para quem passa dessa faixa etária, ou o Tchêzinho, que é o grupo infantil, que também tem a mesma mesmo tempo de existência e acaba fomentando até estudantes que venham a dançar no Tchê depois. É, perguntar justamente sobre isso, sobre, sobre o e sobre o maturidade, o Chiru, quer dizer uhum. que algum 34 já atende para o <risos> Chiru. É verdade. A gente não, não tem condições de ter um grupo intermediário, né? Então a gente conseguiu estruturar dessa forma para poder atender todos os públicos, né? Mas é isso, o grupo artístico ele está entre 18 e 30 anos. E como é que faz esse público que quer participar uh, dessa, desses três grupos? Como é que ele entra em contato com vocês? O tá, fundamental é conhecer o trabalho do grupo. A gente sempre convida a assistir um, um ensaio. Na verdade, as pessoas acham que vão só assistir, mas chegam lá, elas acabam dançando, né? Mas as, os ensaios acontecem segunda e quartas feiras das 19h30 às 21h30, inicialmente, em épocas de espetáculo o ensaio o, a prolonga um pouquinho, né? E até sobre isso que eu quero te contar, que é o nosso espetáculo de outubro já. Uh, mas os ensaios são assim duas vezes na semana na Izefide, na Sala de Rítmica um. Fica ali na Rua Felizardo 750, no bairro Jardim Botânico, né? Tem um, temos linhas de ônibus passando na porta da Izefide, então facilita bastante para quem vem de longe, né? E, e então, é, é, sobre os ensaios, eles fomentam o, o espetáculo que vai acontecer no final do ano, mas também o preparar para os festivais, que é o que vai acontecer agora. Né? Nós estamos participando do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, e no final de semana seguinte participamos do maior festival de dança do mundo, que é o fe Festival de Dança de Joinville. E esse em outubro? Os dois acontecem em julho. Ah, em julho. Os festivais em julho. Sim. O nosso espetáculo acontece no dia 21 ah, tá. de outubro, e comemoramos já, essa, então, essa primeira década, né? E contamos nesse espetáculo, então, a trajetória do pesquisador Paixão Cortes, como uma homenagem a ele. Lembrando também que nós recebemos o Paixão Cortes na no nosso encontro nacional universitário de danças populares, que foi em 2014, e entregamos para ele a comenda da universidade, chamada Tradição Cultura Herança, que foi o nosso grupo que que assim nomeou, né, em função do nosso nome, e recebemos uh, a, a ele aqui, dando uh, o valor que tem essa trajetória dele né, na pesquisa histórica das danças gaúchas, que em função da pesquisa dele é que hoje nós podemos dançar. Então, esse nosso espetáculo de outubro, ele vai comemorar isso também, né, vai festejar essa, esse trabalho todo do Paixão Coro Que maravilha, hein? é riquíssimo para estudantes Especialmente de fora, poder ter contato Com uma figura tão importante né, Da, da cultura do Grande Fundamental. Sul. Fundamental. E professora Maria Luiza eu, A gente vê o CHEM um é um projeto Aliás, ele é voltado para a área Principalmente da cultura, ele é ligado à área temática da cultura Na, na extensão universitária E a gente normalmente vê, quando a gente pensa Na, na Ezefide, projetos ligados à saúde Né? E é uma curiosidade muito interessante desse projeto, mas ele, ao uh, enfim, trazer pessoas uh, de outras faixas etárias, principalmente da maturidade, ele também dialoga de certa forma com a área da saúde, sim, né? claro que sim. Especialmente porque nós estamos dentro... E né? porque dança faz bem a saúde Exato, também, né? Exato. E nós estamos dentro de um, um campus que... Que tem esse entrelaçamento né, da, da, da, Dos cursos que estão ali Muito próximos, então claro que sim Especialmente para o grupo que funciona No Celare, né, no nosso projeto uh, Do Tchê Chiru, Nós temos essa, não é a performance Nunca foi a performance em nenhum dos grupos uh, Do Tchê Urgs, né. Nós não estamos ali visando Que as pessoas uh, participem de concursos Onde um elimina o outro E o melhor ganha um prêmio Não é assim, nunca foi, tanto que O grupo Tchê não participa de concursos ele participa de festivais, nós representamos a universidade, nós mostramos a dança e por esse motivo nós sempre, quando alguém pergunta o que, que eu preciso, eu tenho que ter dança, não precisa nada, só tem que ter vontade de dançar, absolutamente qualquer um pode dançar. A única coisa é que a gente tenta colocar as pessoas dentro do, do grupo que nós temos, né? das possibilidades e faixa etária que nós temos, mas uma pessoa que nunca dançou e é a maioria dos que procuram um grupo, que tem esse desejo e tem esse amor pela cultura gaúcha, mas nunca tiveram espaços em grupos que são elitizados no sentido de competição. Então, assim, aquele que não dança maravilhosamente não tem espaço lá. E ele acaba nos encontrando. Por minha felicidade, <risos> ele acaba nos encontrando. É, recentemente o Tchê foi à Nicarágua, né? Uh, no Congresso de, da União Latino-Americana de Extensão Universitária. Mais um país para a coleção do tia. Como é que foi lá o Congresso da OLEU? Pois é, né, nesse congresso, então, eu fui representando o grupo, participei lá apresentando uma ponência de um trabalho que chama A Internacionalização da Extensão Através do Trabalho do Grupo Teurgas, né? Então, ele chamava-se da América Latina, Ásia e Europa. E eu pude contar essa viagem que nós fizemos, as trocas culturais, a importância para a universidade, porque é um grupo representativo. É, de, de uma fala anterior uh, que me lembra de um dos nossos programas aqui, que acho que foi acontecendo na UFRGS alguma coisa assim, me recordo da prorretora falando que quem vê o T. reconhece a universidade, né, já é uma ligação assim, culturalmente estabelecido, né, dentro dessa raiz gaúcha, então a importância disso, porque também é uma face da universidade, o Tchê já é também uma face da universidade. Né? Claro, carrega urgos no nome, né? e representa a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e, tem, e esse nome, Tradição Cultura e Herança, Formando o Tchê, é, um, é, é muito... E além de fomentar quando nós vamos em outros lugares, o desejo de se criar também projetos assim. essa é uma, um, um, um viés muito interessante, porque quando o grupo vai, por exemplo, nós fomos ao Mato, Mato Grosso, já dançamos no Ceará, então, lá também existem grupos estruturados, mas quando não existe, então fomenta esse desejo, vamos criar um grupo assim também da nossa universidade, nós vemos muito isso, sabe? Pois é, eu ia perguntar isso, é, existem fazer... exemplos em outras universidades federais sim, de sim, nós temos. Sim, porque o, o Encontro Nacional Universitário de Danças Populares, o NUDP, né, que foi fomentado por três grupos, o grupo Tia Urgs, o grupo Orenacan de, da Universidade Federal do Ceará e o grupo Rosários, ele, ele vem dessa, desse lugar que cada um tem, mas que não trocava. Até que um dia nós nos encontramos num evento, os professores organizadores não, nós temos que fazer isso ficar conhecido. A partir daí, nós recebemos também o Grupo Flor Ribeirinha, da Universidade de Mato Grosso, Federal do Mato Grosso. E, e esse encontro está crescendo, né? tentando com o que é possível fazer nos dias de hoje, né? uh, crescendo no sentido de que mais universidades possam se agregar e mostrar esse trabalho riquíssimo que existe, né, mas que por vezes não se encontra, e é do encontro que nasce, então esses novos saberes, o conhecimento propriamente dito, né? então é necessário ter essa aproximação. Que bom, que, ó, uhum. que ótimo. Maria Luiz Oliveira, professora da Faculdade de Educação Física, Fisioterapia e Dança e coordenadora do Grupo CHEURGS. Muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição e esperando todos que queiram dançar lá nos nossos ensaias. E não precisa não ser precisa um perito em dança. Não precisa nada, pra... é só ter vontade e amor pela tradição gaúcha. Muito bem, vamos agora às notícias da Extensão.